Olá a todos e a todas. O nosso conteúdo da aula de hoje é sobre sistemas de equações lineares. Tá? Nós vamos dividir ele em algumas etapas, esse conteúdo. E vamos começar então. Eu vou, antes de falar sobre sistemas de equações, nós temos que definir o que são equações lineares, afinal. Tá? Afinal, o que são equações lineares? Equação linear é toda a equação que pode ser escrita na seguinte forma, a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais a nxn igual a b. Deixa eu aumentar aqui. a nxn igual a b, em que esses x1, x2, até xn são as incógnitas da equação e os números a1, a2, até a n são os coeficientes das incógnitas então eu vou ter as incógnitas e os seus coeficientes que podem ser números reais e o número real b ele é o termo independente, veja que, ou seja, ele não acompanha equação nenhuma, ele não acompanha, desculpa, ele não acompanha incógnita nenhuma então toda a equação nesse formato uh, toda a equação nesse formato é chamada equação linear e só mais uma observação quando esse termo independente B uh, for nulo nós vamos chamar isso de uma equação linear homogênea lá em resolução de sistemas de equações a gente vai ver que esse tipo de equação homogênea ela pode ser resolvida de uma forma diferente ou mais simplificada tá? aqui alguns exemplos de equações lineares então eu tenho x1 mais 3x2 menos x3 igual a 7 veja que é o mesmo padrão ó. eu tenho o coeficiente aqui de x1 vale 1 né? a incógnita, coeficiente, incógnita coeficiente menos 1, incógnita e aqui o termo independente tá? se eu tiver essa estrutura eu tenho uma equação linear. Aqui da mesma forma, coeficiente é um, e a incógnita é x, aqui está um pouquinho apagado, é 1 meio, né? menos 1 meio de w, ou seja, 1 é menos 1 meio é, incógnita, é a, o coeficiente, w é a incógnita, e 3 o termo independente. E aqui embaixo, dois exemplos de equações lineares homogêneas. Então, menos x1, ou seja, menos 1, Coeficiente X1 incógnita, 1,5 coeficiente X2 incógnita, e o zero é o termo independente, que nesse caso é nulo, então, portanto, uma equação homogênea. Aqui é também uma equação linear homogênea. Certo? Bem definido isso. Uh, só alguns casos que não caracterizam equações lineares que a gente pode se confundir. Ó. Veja que aqui eu tenho. Aqui está certo, né? Coeficiente incógnita, coeficiente incógnita. Termo independente, porém aqui nesse primeiro termo Notem que eu tenho um x ao quadrado tá? Veja que a incógnita tem que ser simplesmente x E não x ao quadrado x, y, z, enfim A letra que for, que represente essa incógnita Mas não ao quadrado Porque isso aqui seria xx Por exemplo, x vezes x É apenas coeficiente mais incógnita Aqui também, veja que aqui Uh, aqui está certo, agora aqui vejo que a incógnita está no denominador, não está no padrão que a gente coloca. E aqui novamente é um, chi, um zy, Eu não tem uma única incógnita, coeficiente e a incógnita, é coeficiente de duas incógnitas. Então isso aqui que caracteriza também que não seja uma uh, equação linear. Solução de uma equação linear. Bom, a solução de uma equação linear é o conjunto uh, ordenado de, de termos que satisfazem, que substituindo então as incógnitas, satisfazem a equação, satisfazem a igualdade. Veja o seguinte, aqui nesse primeiro o par ordenado 3 e 5 é a solução dessa equação linear, menos 3x mais 2y igual a 1, por quê? Veja que ele é ordenado porque o 3 representa o primeiro, a primeira incógnita, o 5 representa a segunda incógnita, nesse caso, o y. Então, 3 é x, 5 é y. Agora, quando eu tiver mais, está ah, aqui, então, substituindo o x por 3 e o y por 5, resolvendo a equação linear, a gente vai ter satisfeita a igualdade. É o menos 3 vezes 3 é menos 9, 2 vezes 5 é 10. Então, menos 9 mais 10... É 1 um que satisfaz, então, a equação. Então, 13, ah, o par 13 e 5 é solução solução. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho três incógnitas, x, y e z. Então, na sequência, vai ser, então, x, y e z. Substituindo aqui, ele também satisfaz. Aliás, nesse caso, ele não satisfaz. Né? Vejo que 3 vezes 1 é 3 menos 6 menos 15 isso aqui vai dar uh, menos 3 menos 18 né? então menos 18 é diferente de 14, então nesse caso não é solução, mas a solução então seria o conjunto de três números aqui de forma ordenada uh, que satisfaz essas, essa equação e aqui embaixo, veja que eu tenho uma equação homogênea a equação homogênea, ela sempre terá a solução 0, 0 e 0, nesse caso, como são três. Uh, porque o coeficiente, ou substituindo cada incógnita por zero, ele vai anular tudo e vai tornar tudo igual a zero. Então, a equação homogênea sempre vai ter essa solução, que nós chamamos de solução trivial. Tá? Agora, as, então... E aí, além da solução trivial, ela pode ter outra solução também. Mas nesse caso, aqui é uma solução. Vamos adiante então. Agora, então, solução de uma equação linear aqui é a definição. A gente viu como começou com um exemplo e aqui é a definição. Então, solução de uma equação é a toda Enupla, enupla é esse conjunto de números sequenciais, então de números reais alfa 1, alfa 2 até alfa n, que torna a igualdade a 1x1 mais a 2x2 mais a nxn igual a b verdadeira. Isto é, tal que, então substituindo a 1, alfa 1, a 2, alfa 2 e assim por diante, torna essa equação verdadeira, igual a b. Aqui um exemplo, então sabendo que o par ordenado 2a e a, é solução da equação 4x mais 3y igual a 10, determine o valor de a. Bom, se isso aqui é, é solução, então é verdadeiro, eu posso substituir x por 2a e y por a. Substituindo aqui, nós vamos ter essa situação aqui. Resolvendo essa equaçãozinha, eu transformei isso em uma equação simples de uma única incógnita, né? Aqui vai dar 8a mais 3a, vai ficar igual a 10, então... Aqui está meio apagado também, mas vamos completar. Então, A vai ser igual a 10, 11 avos. Né? 8, 9, 10, 11. Divide, então, A é igual a 10, 11 avos. Essa A valendo 10 sobre 11 torna isto uma solução. Ah, e qual que é a solução efetivamente? Então, podemos substituir aqui por, por A, vai ficar, então... 2 uh, vezes 10 sobre 11, então 20 onzeavos E 10 onzeavos Então esse par ordenado aqui é a solução do sistema Agora sim... Ah, desculpa, não é sistema Solução da equação Agora a gente vai para o que são sistemas de equações lineares Já que está claro o que são equações lineares então, agora sim, a gente vai para um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares de m equações com n incógnitas é um conjunto de equações lineares que podem ser escritas na forma aqui descrita. Então, veja, resumindo, é um conjunto de equações lineares. Um sistema, quando eu tiver várias equações agrupadas elas nós chamamos de sistemas de equações então, então que x1, x2, xn são incógnitas a11, a12 e assim por diante são os coeficientes, esses que acompanham as incógnitas e os números reais b1, b2, bm são os termos independentes esses aqui, como a gente já viu alguns exemplos então de sistemas de equações lineares eu vou ter aqui um primeiro sistema, né? menos x mais y igual a 3, 2x menos 4y igual a menos 7. Esse aqui, esse aqui é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Tá? Duas equações e duas incógnitas. Ó. A incógnita em x e em y. É bem importante observar tudo isso. Aqui eu tenho um sistema de duas equações e três incógnitas. Eu tenho duas equações e incógnitas em x, y e z. Na sequência... Eu tenho um sistema de três equações com quatro incógnitas. Olha só, aqui como está escrito. Mas normalmente nós vamos ver ele dessa forma aqui. Tá? Eu vou encontrar ele, costuma encontrar ele assim. Por exemplo, x1, x3 e 3x4 igual a menos 5. E aqui a segunda equação é 2x1 mais x2. Veja que x2 não tinha aqui em cima. Mais 5x4 igual a 2. E aqui embaixo x1 mais x2 mais 2x3 menos 3x4 Na hora de organizar, é interessante e trabalhar a equação é interessante que se organizem as equações uh, alinhadas, o primeiro termo de todos é a mesma incógnita x1, x1, x1 Aqui já está x3, x2, x2 Então o que, que a gente faz? Ó? Aqui que está faltando a incógnita x2 nessa primeira equação né? Então, nós representamos assim, ó, a gente vai colocar 0x2. Por quê? O 0 vai anular o x2 e, de fato, é igual a essa primeira equação, não é? Então, olha aqui, então eu vou ter x1, x1 e x1 na primeira coluna, digamos assim. A segunda coluna é apenas x2, a terceira coluna é apenas x3. Veja que aqui foi completada com, menos, uh, com mais 0x3, já que aqui não possuía. E aqui todos têm termos de x4, ficou a quarta coluna da quarta incógnita com todos os termos x4. Tá? É importante escrever dessa forma, primeira, quando a gente for começar a manipular. Aqui eu tenho um sistema de quatro equações e três incógnitas para terminar. Então, são todos sistemas. E vamos agora, então, para a solução de um sistema de equações lineares. A gente sabe que... Uh, num, numa equação linear eu vou ter, por exemplo, um, uma sequência de números lá que satisfaz aquela equação. Agora, num sistema, uh, essa sequência de números um par ordenado, uma terna, enfim, ela tem que ser solução de não apenas uma, mas de todas as equações simultaneamente. Se uma, se uma sequência de números não for solução de uma das equações do sistema, eu posso afirmar que não é solução do sistema. Então, tem que ser solução simultaneamente. tá? Veja que esse exemplo aqui: eu tenho 2x mais y igual a 4 e 2x mais 2y igual a 5. São duas equações, um sistema. O par ordenado menos 1 e 6 é a solução desse primeiro sistema, dessa primeira equação. 0 e 4 também. 1 e 2, 2 e 0, ele tem infinitas soluções. Cada. Cada equação linear pode ter infinitas soluções. Esse aqui também vai ter, então, menos 1 e 3, 1 e 2, 3 e 1, 5 e 0 e assim por diante. Agora, aquela, o par ordenado, neste caso, que é solução simultaneamente das duas, é apenas o 1 e o 2, 1 e 2, que vai ser solução tanto da primeira como da segunda. E, neste caso, dizemos, então, que... 1 e 2 é a solução do sistema linear Aqui ficou apagado novamente 2x, eu vou corrigindo Mais y que Parece menos Igual a 4 E aqui embaixo, 2x mais 2y Igual a 5 Certo? Então, solução do sistema Estamos quase terminando essa primeira parte Então agora vamos um exemplo então vamos encontrar a solução do sistema 2x mais y igual a 5 e 3x menos 2y igual a 4 Nós vimos pra, como verificar -se uma, o que é uma solução no sistema Agora a ideia é, eu tenho o sistema e é isso que realmente nos interessa Como encontrar a solução para aquele sistema? Existem vários métodos tá? ah, Para equações com, a partir, por exemplo, de duas equações e duas incógnitas bem simples, até três equações e três incógnitas já começa a ficar um pouco mais complexo, conforme vai aumentando o número de equações de incógnitas vai ficando bem mais complexo, tá? e aí a gente vai ver alguns métodos, a gente não vai aprofundar isso vamos trabalhar com até três incógnitas nesse caso um método que vocês provavelmente já conhecem, tem duas maneiras básicas, uma delas é da substituição, a gente pega uma das equações Isola um termo e substitui na outra Mas por vezes o método da adição vai ser mais prático Antes de comentar o método da adição Eu posso, por exemplo, aqui em cima Aqui eu tenho 2x mais y igual a 5 Eu posso isolar o y Então vai ficar assim y igual a 5 menos 2x Isolei o y nessa primeira equação e substituo na de baixo Aí vai ficar 3x menos duas vezes que multiplica y Nesse caso é 5 menos 2x igual a 4. E aí, resolvo essa equação aqui em x. Vou obter o valor de x, que provavelmente vai dar 2, certo? E depois volto substituindo anterior o valor de x e encontro y, tá? Esse é o método da substituição. O da adição, que eu vou comentar aqui, então, na sequência, tá? já está pronto aqui embaixo. Nós multiplicamos uma das equações ou as duas, por valores que, de maneira que eu, uma das incógnitas eu consiga cancelar aqui está mais fácil de enxergar olha aqui embaixo eu tenho menos 2y então se eu multiplicar por 2 a primeira equação eu vou transformar aqui em 4x mais 2y lembrando que eu posso multiplicar aqui é 10, 2 vezes 5 é 10 uma equação, os dois membros da equação que ela continua balanceada ela continua a mesma coisa então essa primeira equação aqui em cima 2x mais y igual a 5 é equivalente a 4x mais 2y igual a 10. Somando as duas equações, ó, 4x mais 3x, 7, 7x. 2y menos 2y vão se anular. E 10 mais 4, 14. Então, aí dividindo 14 por 7, ou 2 que multiplica 7 dá 14. x igual a 2 é a solução. Substituindo... Na seguinte, eu acho que tem a conclusão aqui, isto. Substituindo então o x2 numa das equações aqui, então vai ficar, chegamos à conclusão que y é igual a 1. Então a solução desse sistema é o par 2 e 1. Veja que 2 representa x, eu tenho que escrever em primeiro lugar, aqui, já que ele está no início da equação, e o segundo. 1. 2 e 1 é o par ordenado solução dessa equação. Vamos para algumas interpretações gráficas de um sistema. Isso é bem interessante a gente analisar. Vamos um primeiro caso aqui. Vocês podem utilizar, recomendo vocês utilizar o software GeoGebra que nós já usamos e colocar essas equações e colocando essas equações de exemplo seguintes ou várias equações, vocês vão entender como que se comporta cada uh, cada gráfico. Lembramos que um sistema linear assim ele vai representar, neste caso, duas retas, não, 2x mais y igual a 4, que está representada aqui nessa reta R, essa daqui, e essa de baixo, x mais 2y igual a 5, representada pela reta S. Se formos plotarmos o gráfico de cada uma delas, vai acontecer isso. Veja que elas possuem um único ponto em comum, né? esse ponto P. Esse ponto P é justamente a solução do sistema, ou seja... Quando as duas equações são coincidentes em algum ponto? Nesse ponto P, que por um acaso é, não por acaso, é o par ordenado 1 e 2, que é a solução do nosso sistema aqui, quando a gente resolveu o sistema. Se eu for tentar resolver esse sistema de forma gráfica, eu vou chegar na mesma conclusão, o ponto 1 e 2. Okay? Lembrando que graficamente eu consigo até com três incógnitas, a partir disso já fica abstrato, eu não vou conseguir plotar esse gráfico, tá? No um segundo caso, é, eu vou plotar essas esses duas equações e vai dar duas retas paralelas. O que, que significa isso? Tá? Qual é essa implicação? Veja que eles não têm ponto em comum. Por consequência, esse, essa situação aqui, esse sistema, ele não possui solução. Tá? Se eu tentar resolver, se eu for tentar resolver esse sistema, eu não vou conseguir. Vai chegar um momento que vai dar uma inconsistência e não vai ser possível. E tem ainda um terceiro caso, que ele possui infinitas soluções. Veja que as equações elas são diferentes, mas simplificando. Veja se eu dividir essa equação de baixo aqui por 2, eu vou obter a mesma. Elas são coincidentes, por consequência vão ser uma reta sobreposta a outra. E aí esse sistema vai ter infinitas Soluções. Ok? E aqui só um, um exemplo, um outro exemplo rápido. Então eu resolvo o sistema de equações, tem a equação 1 e a equação 2, resolvendo pelo método da adição. Uh, veja que eu tenho aqui um 5x e x. 2y e 4y, eu poderia multiplicar essa equação de baixo, olha as possibilidades Por menos 2, e aí ficar menos 4y aqui, eu consigo cancelar No exemplo foi multiplicado o de cima por menos 5 E aí eu consigo cancelar o x, ambas vai dar o mesmo resultado tá? Cancelando aqui, sobrou então 10y Menos uh, 20y mais 2 menos 18y igual a 36, então y igual a 2 acho que só o sinal está trocado né? tem que ser, ah não, mas aqui é menos 36 aqui é menos 36, menos 60 mais 24, menos 36 então tá certo, y igual a 2 substituindo na outra equação, aí chegamos x igual a 4 e aqui é a solução desse sistema ok? Então vamos encerrar esse, essa primeira etapa.